Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste Hoje estou recebendo aqui a Jéssica e a Ana Tereza e nós vamos falar sobre medicamento manipulado Eu queria falar para vocês o seguinte Quando eu falo Ana Teresa, para quem não conhece está aqui a Ana Terra e muitas pessoas vai até a farmácia dela e ela não aparece tá? Então hoje estamos recebendo aqui a Ana Terra e a Jéssica, que é farmacêutica também da farmácia de manipulação, que hoje são duas farmácias, né uma aqui no centro e uma na Zona Leste. Sim. Depois nós vamos falar sobre o endereço das duas, tá bom? É, vocês que estão nos assistindo, se vocês tiver alguma dúvida que queira tirar, fica à vontade, faça a pergunta. É, tem as duas profissionais aqui que podem tirar a dúvida de vocês. Que muita gente tem, né? E compartilhe o vídeo, compartilhe. É, com as pessoas, com os grupos que você tem, Facebook, porque é um assunto muito importante. É um assunto que eu vinha conversando com a Ana há muito tempo, que eu estava querendo trazer a Ana aqui por se tratar, é, falar sobre medicação, como eu trouxe uma farmacêutica para falar de medicação convencional, é, de medicamentos químicos, né? e hoje, hoje trazendo a Ana Terra e a Jéssica para falar um pouco de é, medicamento manipulado. Ana, Ana e Jéssica, seja bem-vindo ao Momento de Saúde. Muito obrigada, Carlinhos. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Como funciona a farmácia de manipulação? Pode Vocês podem favor, entrar lá. Fica à vontade. <risos> quiser as duas falar um pouco, fica bem Sim. à vontade. A, bom, primeiro que, assim, na, na, na Terra Muitas vezes eu estou lá dentro, exatamente então <risos> caso não A hora de que você não queira <risos> falar comigo, que chamar. pode me chamar. Eu não fico muito no balcão porque tem outras atividades, né? uhum. é, mas podem me chamar que eu estou à disposição. tá é, Quando eu falo assim que você não vê, porque realmente eu fui muitas vezes, sou cliente da farmácia, ela sempre está no um fundo, mas se precisar, chama, as meninas chamam e você conversa com ela. Sim. Tanto que eu, um dia eu chamei para conhecer ela, que eu não conhecia <risos> pessoalmente. Tá? E, e aí, vamos lá, então, como que funciona a farmácia de manipulação? É diferente da convencional, lógico. Sim, é, a farmácia de manipulação, a gente é, faz o atendimento, a atenção farmacêutica... E também a produção do medicamento manipulado, né? Uhum. Então, é uma etapa que na drogaria não existe a produção. E a gente tem muitas regras que a gente segue para poder fazer essa produção com segurança. Essa segurança que você fala é, tem que ser um laboratório muito bem montado, com toda a vigilância sanitária dando... É, parecer favorável para você trabalhar. Sim, Não é exatamente. manipulado de qualquer forma, né? Não, de exatamente. forma alguma. Nós temos é, regras rígidas da Anvisa uhum. e nós temos que seguir todas, porque a vigilância sanitária da cidade vai fazer a fiscalização e é bem rigorosa. Uhum. Então, é, assim, muitas pessoas têm essa dúvida, né, de que às vezes é feito de qualquer forma. Não é assim, gente. Tem muita regra para seguir se a gente quer trabalhar. Uhum. É, manter o estabelecimento é, aberto. Eu, né? é, eu falo também que é dessa forma, porque são uma profissional que está falando. Ana, eu tenho uma filha que é farmacêutica. Uhum. E ela também trabalhou tempo com manipulação. Então, ela sempre me contou em relação com os cuidados que você tem que ter para fazer a manipulação do medicamento. É, né? Periodicamente, nós recebemos visitas. Da legislação, da Anvisa, que fazem todo o monitoramento do processo, a documentação. Nós temos todas as matérias-primas, todos os processos que o medicamento passa. Desde o momento que ele chega no balcão, com a receita, até voltar para a mão, o medicamento pronto em si, para a mão do paciente que vai fazer uso, ele é todo registrado, todo documentado. Então, são, a né? são normas. É... Curiosidade minha, essa matéria-prima que você utiliza para é, fazer determinada medicação, é, existem é, matéria-prima de primeira e de segunda também ou não? Não, não existe. Para Sempre... nós, na, na manipulação, quando ela é regulamentada, uhum. é... Não existe. É a matéria-prima de qualidade que tem que seguir, tem que estar dentro dos padrões, dentro do, da, dos parâmetros para cada matéria-prima. Uhum. É, muitas são importadas, então, quando chegam ao Brasil, muitas vezes através de fornecedores, né, de distribuidores, é, é feita. A, muitas análises são feitas no local, no, no fornecedor para garantir que aquela matéria-prima realmente foi a comprada, uhum. né, a pedida. E quando chega na farmácia, nós também temos que fazer análises para é, ter certeza que é aquela matéria-prima. Com aquela, aquela dosagem, né, o teor do princípio ativo, vem tudo um laudo, todo um laudo especificando... Vários é, parâmetros que a gente tem que levar em consideração para identificar que aquela matéria-prima realmente é, é adequada para fazer e é de qualidade. Então, assim. Se é... não houve degradação no processo, no armazenamento. É Existe rígido. a pena. Desculpa. É muito rígido. E, às vezes as pessoas não conhecem a farmácia de manipulação a fundo, por isso que é bom trazer os profissionais para explicar por quê. Quando se fala manipulação, a pessoa fala assim, ah, mas será que o químico não faz o efeito melhor? Porque será que é confiável? É confiável. É confiável porque pelo que as, as duas farmacêuticas estão falando, porque existem critérios, existem regras, existe um, uma vigilância que acompanha, a um Anvisa que acompanha. Então, é confiável, sim. Né? Sim, Exatamente. tanto que hoje nós temos na, na Terra farmacia, é, a pesagem monitorada por computador, que dá uma segurança muito grande, tanto para nós que manipulamos, quanto para o paciente. E a gente tem, assim, muita coisa para seguir, para fazer um medicamento com segurança, com eficácia... E se a gente utiliza o mesmo princípio ativo, até o efeito vai ser o mesmo e até os efeitos colaterais, caso Sim. eles é, sejam eles possíveis, seja possível, apareçam é. para alguém, né? Exato. Porque não uhum. é para todo mundo. É, cada paciente é de uma forma que acontece a reação, né? Exato. É. Existe apenas medicamento natural na manipulação ou não? Sim, existe. Existem os fitoterápicos, né, que são a é, base de plantas e nós usamos cápsulas, existem hoje cápsulas vegetais também, então consegue sim fazer um produto... Natural, 100%, natural. 100 natural. Não que isso só restringe a manipulação apenas ao natural. Exato. Nós também temos a alopatia, que são, entre aspas, os medicamentos químicos. Tem a homeopatia, que são os florais. É. Os florais. É. Todo mundo acha que a manipulação é só um medicamento natural. Não, você também encontra os medicamentos químicos para efetuar a manipulação, para fazer o uso. Eu, eu, quando eu vou lá, eu sou curioso, eu gosto de ficar olhando, né? Eu achei muito interessante as fórmulas, né? Para que serve, o que que ah, faz. E a todas as meninas da farmácia, muito bem preparada, se perguntam alguma coisa, elas estão prontas para informar, né? Sim. Só entra é muito contato com a Fernanda lá. Né? Fernanda é... É, a Fernanda é ela maravilhosa que é. trabalha Fernanda com a é, gente. Ela conhece muito, né? E ela conhece bastante, bastante. É. Esse é um, outro, é um outro critério que nós prezamos muito na farmácia, que não é só a especificação das matérias-primas, mas também da nossa equipe. Do nosso qualidade do atendimento. Serviço, né? Serviço prestado. Exatamente. Porque Tem você não qualidade. adianta ter aí um comércio de ponta e os atendentes não têm informação nenhuma do que você está vendendo. Exatamente. E ali eu sou testemunha. Sempre muito bem atendida. E não adianta você ter um medicamento que é maravilhoso, que vai funcionar para a pessoa, mas é, essa pessoa não consegue ter acesso porque a informação não chega para ela de que é, é um medicamento importante para ela. A gente, com, quando está no atendimento, tem que saber ouvir muito o paciente para poder atender as necessidades de Você cada um. Você sabe que esse acolhimento que vocês fazem é a mesma coisa quando o paciente vai no médico ele é bem cuidado, bem recebido, o atendimento humanizado ele já cura 50% da doença dele. É verdade. E ele numa farmácia, igual vocês são, o é um tratamento que dá o paciente já sente segurança e quando ele toma a medicação, ele já toma com... Acreditando mais ainda, mais. uma fé a mais, que acaba resolvendo o problema dele. É né? A gente assim se preocupa não só na produção do medicamento, mas também com o ser humano, né? Uhum. Tanto que a gente tem estampado na nossa camiseta, né? cuidar, aliviar, transformar vidas, a gente exatamente. acredita nisso, né? Que a gente pode transformar uma vida. É, você tem uma dor, a gente fazendo um medicamento que vai aliviar a sua dor, olha o ganho de qualidade ganho de vida que você vai ter. É? A gente é, realmente Não. acredita muito nisso. São os nossos valores. Desde o exatamente. momento que a gente faz a recepção desse paciente com atenção, com carinho, prestando atenção na necessidade dele. Muitas vezes no ouvir o que esse paciente tem a falar pra gente, até no momento em que as meninas no laboratório, também muito bem preparadas, muito bem equipadas para fazer essa manipulação. Exatamente. realmente A gente colocando a energia, acreditando naquilo que elas estão fazendo, que realmente vai mudar a vida de uma pessoa aquilo. A importância isso, do, do é trabalho isso. que ela vai executar. Exatamente. Exatamente. É, eu falo muito do atendimento humanizado, existe muito. Isso daí agora é o que eu vou falar, não é as duas, tá? Em relação aos atendimentos que existem pronto-socorro, os atendimentos não são humanizados. Por quê? Toda briga que tem lá, falta de uma pessoa que tenha é, conhecimento do que é aquilo e fique ali para dar atenção para o paciente, que o que quando ele procura um médico ou uma farmácia, esse paciente ele já está doente, então ele precisa de um atendimento... Que seja respeitado, seja um atendimento humanizado. Você resolve metade expondo o paciente, depois você vai para o atendimento. Infelizmente isso é, peca muito na rede pública de saúde. Qual a importância que tem de tendo um farmacêutico estar tá ali no balcão para olhar o atendimento? Porque já tem a atendente né, que está ali, é. conhece bastante, Sim. mas o farmacêutico está tá por perto. Sim, nós estamos para supervisionar dar suporte, né, da, da, é, transmitir o conhecimento técnico quando a pessoa necessita. Então, a gente tem que estar tá, é, próximo ali, acessível, uhum. para poder dar toda essa orientação, orientação. essa informação. Né? Eu já vi isso em farmácia de convencional. O paciente chega lá, entrega a receita, a atendente está... Explica, né, o que, que é. Aí eu já vi isso. Você é farmacêutica? Uhum. Não. Sou balconista. Uhum. Quero falar com farmacêutica. Sim. É a possível. farmacêutica está ali no balcão. É, é possível. É, acontece. É, acontece. É. É. Tem que ter, porque é tirar dúvida. Às vezes é uma falta de segurança do paciente, né? Sim. E ele quer ter uma segurança maior. E é legal que às vezes a farmacêutica vem e fala. Igual é. que já... Isso é muito importante, é. porque várias vezes acontece, né? A gente presencia muito, os clientes, eles, os pacientes, eles terminam de tirar as dúvidas com o farmacêutico no balcão da farmácia. Às é. vezes esqueceu de perguntar alguma coisa para o médico, Sim. põe dúvidas. Exatamente. Então é importante a gente estar tá lá para sanar essas dúvidas. E também, assim, tem, tem muitos tipos de, de situações, né? Às vezes... Tem uma situação que você quer uma coisa muito rápida, você já sabe o que você quer, você já está acostumado. Então, você não precisa chamar o farmacêutico. A né? atendente pode te, te auxiliar muito bem. Uhum. É, mas sim, você pode, quando você quiser, a qualquer momento, porque o farmacêutico tem que estar presente na farmácia... Né? O, o, todo o tempo, o tempo de, funcionamento. Todo, né? de funcionamento, então você pode sim solicitar o farmacêutico, muitas vezes o farmacêutico vai estar tá lá no balcão, é... então pode sim, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu vou falar por mim, que eu já fiz isso e muitos pacientes fazem, pega uma receita, é... ele vai primeiro na farmácia de manipulação, dá para manipular isso aqui? É... Não são todos, né? É porque assim, o medicamento manipulado é mais acessível, mais né? Financeiramente é, do que o industrializado. Então, uhum. é uma alternativa. Mas não importante. são todos os medicamentos que. Não, são não são tornados. todos, porque tem alguns que são os de marca, né, os de referência que estão ainda sob patente. Uhum. Então aí os a laboratórios, indústria tem. Né? A, a assim a exclusividade para poder comercializar e se entende porque é, foi a indústria que fez todos os testes que fez o desenvolvimento do, do medicamento então é normal direito, né? é, é exatamente é o direito que é eles têm direito. de ter a patente durante 10 né? anos toda é. a exclusividade de mercado são deles são deles Justamente depois que depois começa a para libera outros né, para outras indústrias e também para a farmácia de manipulação poder fazer. E, e assim, tem muita gente que eu escuto também falar nas perguntas que eu vou fazer para você, em relação ao medicamento manipulado. São seguros? Muita gente questiona até uhum. para mim. Se confia? Eu confio. Sim. Né? São seguros? Para mim, são. São seguros. Certo? Totalmente. Às vezes, são mais adequados para o seu caso, porque... É, imagina assim uma pessoa idosa que não consegue engolir um medicamento que só vem comprimido tem muito disso né e aí a gente na manipulação conseguir fazer uma outra uma outra forma farmacêutica para essa pessoa um xarope um, um sachê, um sachê, sachê, sachê. para misturar na água no suco então é, a gente consegue flexibilizar mais né Adequar o tratamento para esse paciente. É, é versátil, né? Tem essas... Exato. Essas tem. vantagens. É sempre visando o bem-estar do paciente. Porque tem uns, comprim uns comprimidos convencional, gente, precisa ter uma garganta boa para engolir, né? É, tem muita é. gente que tem dificuldade. E tem, você pega um idoso aí que tem algum problema aí, só, falei só assim, amassar, bater, dissolver, né? Porque senão não tem condição de utilizar. Não. E muitas vezes... Assim, esses medicamentos eles são amargos, então na manipulação a gente consegue disfarçar o sabor amargo, é, consegue fazer alguns, tem alguns recursos para facilitar isso, uhum. a adesão, para facilitar com que ele termine o tratamento, porque muitas pessoas acabam. Deixando de se tratar, porque tem alguma dificuldade desse Exatamente. tipo. Exatamente. a gente consegue resolver facilmente na manipulação. Tamanhos de cápsulas também. Sim. É uma outra situação que a gente consegue adequar ao uso desse paciente. Por exemplo, o paciente não consegue tomar uma cápsula muito grande. Ele tem a opção de fazer cápsulas menores. Ah, eu, eu posso tomar três cápsulas menores, ao invés de uma grande. Exatamente. Até sobre isso que eu ia perguntar. Né? É, às vezes você... O médico receita lá, são 30 cápsulas, uma diária, uma por dia. Aí eu chego na terra, eu tenho 60 comprimidos lá. Aí a pessoa fala, mas por que 60? Porque é, o, a forma também não cabe né, na, nas cápsulas, né? Então coloca dosagem maior, só que você toma duas. Isso acontece muito. Eu já vi pessoas... Não, eu não quero 60. O médico, quando eu tomar, eu tomar até se explicar, né? É, é que cada Acontece cápsula muito. vai meia dose, né? Porque o pó é muito fofo, não cabe. Ficaria uma cápsula muito grande. Uhum. Não conseguiria aí, tomar. Aí dobra e a quantidade. Ó, Exatamente. Dobra a quantidade. Aí ao invés de tomar uma cápsula, toma duas, para ter a dose certa. Mas aí tem que ter toda a explicação. Por tem. Porque... E e aí, aí entra a tensão farmacêutica. Mas ainda sai... De lá meio assim é, lá, né? será que é isso mesmo? Né? Ô, Ana, quanto tempo você está no centro ali, sua Olha, loja sua farmácia? Eu abri a farmácia em 91 em alguns anos 30 anos, esse ano vai fazer 31 anos no centro eu tô. eu, eu mudei para o centro em 90 e, em 94 mais ou menos porque eu tinha 26. farmácia num local mais escondido, uhum. que não conseguia é, muitas a pessoas, a pessoa não, tinha né? a não ficavam sabendo. Uhum. E aí eu mudei para o centro. Ali no centro faz muito tempo já. Sim, é, sempre foi naquele local. Naquele local ali. Sempre. É, tem você, tem, muito, tem bastante farmácia. Mas para você escolher uma farmácia de manipulação, qual o critério que, por exemplo... O paciente tem que ter para escolher uma farmácia de manipulação. A confiança. A confiança é. É, uma, é uma coisa que você precisa prezar muito. Você precisa ver do momento que você chega na farmácia, qual a sua impressão? Você é bem recebido, o ambiente ele é acolhedor, você confia. Exatamente. É, qual é a opinião no mercado, tem credibilidade? Isso é, uhum. é uma coisa muito a se prezar. Saber também, assim, a, o que a gente pensa, né? Como a gente é, encara o paciente, qual o respeito que a gente tem por ele. Isso também vai refletir no laboratório. Sim. Não só no atendimento. Exatamente. Mas quando a gente está fazendo o um, um medicamento no laboratório, a gente pensa é, nele a gente é, quer tem essa vontade de que seja um medicamento que traga um bem-estar, uma felicidade para a pessoa, afinal. Né? Ela vai estar tá se curando de, de alguma coisa que incomoda muito. Uhum. O, a farmácia, eu volto a falar, eu sou testemunha de frequentar a sua farmácia e eu nunca vi alguém estar tá reclamando ali de atendimento. Às vezes em alguns lugares que você vai, a pessoa fica brava com alguma coisa. Mas assim, é que nem a Jéssica falou. O atendimento, é, nesse ponto, é tudo. Você chegou ao impacto. É a primeira é, é, imagem que vai ficar na sua cabeça. Uhum, sim. A pessoa vai continuar indo, mesmo. Vamos dizer que a medicação seja mais cara, mas não, não quero saber. Eu vou na Ana, eu vou na farmácia, ah. eu vou naquela, porque o pessoal me atende. E isso faz o diferencial. Paz, é, a gente tem que, tem que se colocar no lugar do paciente do cliente e tentar entender o que ele precisa é, para poder satisfazer né? É o que eu falo sempre atende o paciente como se estivesse atendendo você é. ou sua família exatamente Você queria para outra pessoa é o que você. vão fazer com sua mãe também? Exato. Não. Então atende bem, que isso daí se propaga, né? Uhum. E eu nunca vi falar mal de vocês. É isso, você falou, né, é Carlinhos? Legal. É um atendimento humanizado. Humanizado. É, não encarar o paciente como um cliente, mas ele é um paciente, é um ser humano que precisa, precisa da total atenção ali, naquele é, momento. Eu falava muito com o Dr. José Antônio, na idade básica. Eu falei, doutor, empresta seu jaleco para mim. Ele falou, por uhum. quê? Eu, falei, Eu vou passar na cabeça do pessoal lá fora. Porque assim, o pessoal sentava na frente dele e já melhorava. Isso, mas é. E o que é? O atendimento é, é atenção. atenção. Se o um médico atende em 10 minutos, ele levava 15, mas por quê? O jeito de atender. As pessoas uhum. gostam de pessoas assim. Pessoas sai com segurança. Ele sai com uma receita, ele pode estar receitando um remédio que não tem nada a ver. Mas ele confia naquilo que o médico passou, pelos cuidados que ele teve, pelo atendimento. E a farmácia também é assim. É isso né? mesmo, com é certeza. Isso. O que significa manipulado é, ser personalizado? Ele vai atender as necessidades de cada indivíduo, então, daquela pessoa. Então, se você tem é, algum problema, tem diabetes, por exemplo. E você só encontra na drogaria um xarope com açúcar. Uhum. Na manipulação, você consegue um xarope próprio para que, que não isso. aumente a sua glicose. Um próprio para diabéticos, que não vai afetar ah, tá. a glicemia. Não vai aumenta, fazer aumentar. Vocês têm muito paciente com diabetes? Temos. Temos muito, muitos Temos. pacientes. O que, que é mais utilizado por diabetes, diabetes dentro da farmácia de manipulação? A gente faz tantos medicamentos assim, alopáticos, né, uhum. com prescrição, e também nós temos alguns naturais que são assim, complementares para o tratamento. Porque às vezes, o, se, é, se é uma são glicemia... cápsula mesmo ou em chá, Cápsula coisa? ou chá. Dependendo do, do nível de glicemia, então você pode até controlar só com, com medicamento natural, assim, né, uhum. produto natural. Não precisa ser necessariamente alopático. Só que a pessoa precisa entender que o chá, ele é curativo, né? Ele, ele, ele vem trabalhando no seu organismo para melhorar. Não é igual a um medicamento específico, né? Você pode ir tomando, mas você não vai ter um resultado assim... Ah, você vai tomar um chá, mas Tão você está... Tão É, não é, não, muitas vezes não é dessa forma mesmo. Mas tem alguns produtos que bloqueiam a, a, a entrada de glicose no sangue, absorção. Então isso é muito importante para quem come, mesmo diabético. Gente, a gente vem, vive cercado de carboidrato. Né, então é difícil, é muito difícil ter uma dieta assim, livre, com baixo carboidrato. Não tem como, não. né? E fora as tentações, é né? <risos> eu faz 15 como. dias que eu tô na luta contra isso, é. não é fácil. Tem, tem produtos que você pode, por exemplo, você sabe que você vai a uma festa que vai ter bastante carboidrato, você pode estar. Tá Usando uma... um, bloqueador. um bloqueador, bloqueador de carboidrato. Vai Exato. bloquear parcialmente, mas, mas não vai é gerar é muito mais. É então, isso é uma informação interessante que as pessoas não sabem, entendeu? É. Muitas pessoas não sabem. Sabe quem vai até a farmácia, mas não tem uma informação no geral que a população entenda que existe esse tipo Exato. de medicação. Porque quando você vai em casamento, festa, você é com homem, né? E muita como. coisa também, antigamente era muito é, difícil você encontrar um alimento é, que, seja, que fosse livre de açúcar, gostoso, né? Hoje, nossa, hoje tem muita coisa gostosa. Então dá pra, <risos> dá pra... Dá é, pra... Tá então, um difícil controle. perder ele pezinho depois, né? Perde. Eu consegui é. desinchar uns um 6 quilos em 15 dias. Desinche. Olha. Mas o que, que é? Tirando açúcar, refrigerante, é. né? E, é. o veneno. e o bendito do pãozinho, que é.. Os principais vilões. Da dieta. Passo na frente da padaria, meu Deus. Ela Ai. não briga, faz assim, mas eu vou resistir. Tem que me é cuidar, aí. não tem jeito. É isso mesmo. É, a dose recomendada pode ser aumentada, diminuída ou interrompida por conta própria? Não se deve. Tá? Não se deve. Tem que seguir mesmo a orientação médica. É, tem alguns medicamentos que você tem que fazer um desmame. Existe um protocolo de desmame, uhum. principalmente os antidepressivos, esses medicamentos tarjados, né? É tarja vermelha, tarja preta. Aí não se pode parar de uma vez. A tarja Já... é vermelha, para que é? O é. tarja vermelha, ele tem um pouco menos de efeitos colaterais, né? E, mas mesmo assim, ainda são efeitos colaterais importantes. Então, só são um vendidos desvame. com receita Exatamente. médica. É a receita então, branca. É a receita a carbonada, Isso. né? Uhum. Branca, que tem Agora a segunda da vida. A tarja preta é mais, <risos> mais complicada complicado ainda, precisa mesmo ter é, um acompanhamento médico, porque o organismo, ele, ele não, não entende essa, essa interrupção rápida. E as pessoas, elas sofrem muito é, em relação com isso, por quê? Eu já falei, até com o médico aqui, é, quando a pessoa começa a tomar um antibiótico. está com infecção de garganta, começa a tomar moxilina. O médico mandou tomar, sei lá, 10 dias. Tomou 5, garganta está boa. É. Para. Mas, pode. Passa um mês, dois meses, garganta começa... É. Ah, eu tenho moxilina, é. vou tomar. Hum. O restante... É, esse é um problema, porque... Ele vai criando resistência para a Isso foi uma das coisas que, que a Anvisa determinou que o antibiótico também seria um medicamento controlado. Eu porque estava um uso indiscriminado... E estava uh, tendo muita resistência bacteriana. Exatamente. Por causa dessas interrupções antes de terminar o tratamento. Porque às vezes você não tem mais o sintoma, mas você não conseguiu matar ainda o... Tem que o tomar que é. o. Tá causando tudo. Todo isso. que o médico passa, toma, né? É. Sem contar que dá pro vizinho, né? Ah, eu sou docinho, toma uma minha é. aqui, to, toma que foi bom para mim. Hoje uma fala muito é. comum é: ai, parece que os antibióticos não fazem tanto efeito como faziam é. antigamente, não, não faz são mesmo. tão bons. Não fazem mesmo, as, as bactérias não estão tão, super assim super resistentes. Nada, ter estão ter ali só não Às vezes era uma dor de garganta, antibiótico. É. Uma dor de cabeça, antibiótico. Criou-se resistência. E eles não sabem que dentro da farmácia de manipulação tem vários medicamentos. Um que eu falo, e eu não deixo de usar, o própolis. Sim, própolis é maravilhoso. Eu tomo minhas quinta gotas todos os dias. Se garganta, por exemplo, se eu esqueço de tomar, alguns fico uns dias sem tomar, que acaba acontecendo, uhum. você toma, depois chega numa idade, você não pode tomar... Fuiária, é isso meu pai. É. Você toma garganta gargantas começa um pouco, você toma no outro dia você, não, você sente tá que bem. você bem, está bem. Tá. Isso é um medicamento barato que você, todo mundo devia ter dentro de casa, Sim, né? Sim, é fantástico, fantástico. É, em relação eu vejo também pessoas que falam em relação das cores da cápsula, existe é. alguma diferença? Tem. Tem? Tem. Bom. Pode ser muito bom quando a pessoa não tem alergia ao corante, ah, tá. né? Porque daí a pessoa toma muitos medicamentos, precisa diferenciar. diferenciar. Muitas pessoas, Ai, será que eu tomei já? E acaba confundindo, tomando o dobro da dose quando são medicamentos iguais, né? a mesma uhum. cor. Então, é então isso, isso é importante Para diferenciar mas é, um, também é um dos fatores que agrega É muito vezes, Se a pessoa tiver algum, Alguma alergia ao corante Então aí A gente pode fazer em cápsula em color Também ou opaca branca né Para não ter esse problema da, da alergia Intolerância Também tem muitos Medicamentos industrializados que ainda usam a lactose. E hoje, quantas pessoas você conversa que tem intolerância, intolerância à lactose? O que está acontecendo com esse povo? Não sei te explicar. É, Os pais que vêm passando. Não, olha. Não falar disso, Ana. Né? Mas. Hoje, mais Talvez até. Assim. Mas já existia, mas não conseguia determinar o que era, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre o câncer, né? Ou antigamente não existia? Eu falei, existia. É. Aí é quando o pessoal lá antigo falava assim, ah, estourou a úlcera dele. Provavelmente era câncer naquela época, mas não tinha esse. É, não era tão falado igual é hoje. Tudo bem a que hoje... A medicina vai avançando, bem, tem que que outras hoje, formas de diagnóstico, é claro. né? Então, é, às vezes, antes, por exemplo, Alzheimer. Não se falava em antes Alzheimer, mas sempre tinha alguém da família caduco, né, vamos dizer. Isso, era exatamente. essa expressão é, que São as expressões, só que né? mudava né, Jéssica? A Jéssica ainda é mais novinha, ah, eu não sei caduca, se ela eu ouvia esses termos, né, ouvia, ela é mais nova, ouvia. né. Mas era... em era... <risos> tripa. Já viu o falar disso? deu nó na tripa. É, hoje tá é. tudo muito mais fácil de se diagnosticar, tem muitos nomes, tem muito, graças a Deus, tem muito tratamento hoje em é. dia. Antigamente, pessoas morriam de gripe. Hoje, ah, estou receado Você consegue fazer um tratamento, uma semana você tá bem. Uhum. Mas assim, ainda naquela época antiga, o pessoal é, era muito de do chás, né? Sim. Era muito chá que era tomado. Hoje, o pessoal... Dificilmente se toma um chá. É, assim, eu vejo que é meio cíclico, tem fases, né, épocas. É. Então, a época do, muito natural, chá, fibra e tal, hoje ainda fibra e tudo, mas os chás a gente percebe que perderam um pouco de de espaço assim na vida das pessoas, é. né? Por, porque a vida é muito corrida, não quer parar para ferver a água, esperar 15 minutos para depois tomar. Então, mas aí já tem cápsula, já tem outras coisas que se, se esses se, se esses youtuber da vida, os influências da vida aí usasse para mostrar né, que chá é bom, porque que é bom, né, em vez de mostrar o que mostra, né, mudaria muito. Alguns programas de televisão que se colocar lá é, qualquer coisa ruim que vende, se tiver explicando o que que significa um chá, porque você tem que tomar, Mudaria um pouco, né? Às vezes a saúde humana, né? É, tem muita... Nossa, na natureza tem muita coisa, Tem, né? muita coisa. Tem. Tem, tanto que, assim, muitos medicamentos, eles são de origem na natureza. Na natureza. Ninguém... Depois tem um processo de, de industrialização e tudo, mas... É, vão buscar na natureza, tanto que a Amazônia... É Riquíssimo. muito é rica, bilionária, o mundo de, inteiro, de, tá? Que é por, de olho nas coisas da Amazônia, né? Os japoneses, é por, é, né? Então, acho é, que é bonito. Não, lá tem Não é porque eles, eles reconhecem o valor, eles reconhecem que existe muita coisa a ser descoberta ainda também. Tanto é que tem algumas patentes no Japão que só tem que no só Brasil. Tem, é. Só tem no Brasil. Exato. A Amazônia é roubada há anos e anos Exato. atrás, né? não tinha nem nascido, já era roubada, nós também né Ana, Eles já tinha, eram roubadas todas as riquezas, a riqueza é, é da flora, de tudo que tem lá na Amazônia é rica, nós Podia ser independente há muitos anos. E aí o estrangeiro vem, pega essa matéria-prima, é. transforma essa matéria-prima e vende de novo para cá num preço altíssimo. vezes mais. Aí nós dependemos de lá, é, de é. um produto que é nosso. Exato. E a cada vez que você vai reestudando uma planta, você consegue descobrir uma nova característica, uma nova Sim. ação farmacológica nela. Exatamente. Do exemplo do próprio. O da safrão também. A corpo. Sim, a cor. Tem tanta coisa boa e as pessoas não sabem. É. Um dia eu trouxe aqui no programa a doutora Nair Guimarães. Ah, Você conhece planta, ela está sempre no viveiro municipal, ela faz geleia de jambolão. Olha. Experimentei. As pessoas precisavam aproximar um pouco mais dessa natureza, produto natural, é. como encontra né, na farmácia sim. da, da Terra, né? As pessoas deixaria, às vezes, de usar um medicamento um pouco mais forte, principalmente as faixa preta da vida. Sim. Metaboriana, da jabuticaba. É. De... Um tem produto algum produto da que vocês gostariam de falar que é interessante? Nossa, tem muitos Mas, assim, falam um pra mim o dois, três, que são mais procurados com vocês. O mais procurado é o C2, o, o, o colágeno, colágeno tipo 2, que é específico para articulação. Hum. Para dores a articulares, dose, é, é, ah. alivia bastante, aumenta a mobilidade, a flexibilidade. A amplitude verdade. de então, movimentos. É, assim, fantástico. E vem para... é o campeão. É o, campeão. é o campeão. E esse produto, ele é, é um alimento. Ele Não é no receita. frango. Não. Não. Vocês estão sofrendo porque vocês querem. Ele começou na manipulação e foi tão bem, fez tanto sucesso, porque fez um efeito muito, muito importante positivo, né? positivo, que a indústria farmacêutica começou a produzir. Então, foi uma coisa inversa, né? Esse, é Esse é começou da... na manipulação, né? E aí, uh, o, o colágeno tipo 2... É assim, ele vem para substituir a glucosamina e a chondroitina, que muitos é, médicos recomendavam, porque só existia isso, né, para artrose, artrite. E é, com uma vantagem de ser muito menor a, a dose, a cápsula muito menor, muito mais fácil de tomar. um por dia? Como que? por dia. Um Isso é uso contínuo Uso contínuo Porque a gente vai perdendo, né? A gente vai, vai. perdendo colágeno Então tem que suplementar E não é por, por pouco tempo, não É para sempre E não só a terceira idade, né? As pessoas mais velhas, que sofrem artrite, artrose mas também os atletas, pessoas que sim. praticam exercícios físicos com grande jovens, impacto. Né, que... Muito desgaste, Hoje, né? Hoje o crossfit, né, que é um é. exercício tá super aí. conhecido, é. é um exercício de grande impacto. você E pra força. lesionar é muito fácil. Já são jovens Corrida, também, Corrida, jovens também. também. Porque é pra proteger a articulação, pessoas que fazem musculação, não, não podem se preocupar só com o músculo, mas sim com os ligamentos. Uhum. E o C2, o colágeno tipo 2, ele consegue atuar de uma forma bem importante, bem positiva nesses esses casos. O é muito O segundo importante. mais vendido o segundo mais vendido não. é Ai. o Biosil o né? seguido do Morozil é um uh, é Morozil mais ainda Morozil para emagrecimento é o Morozil é um produto 100% natural é um extrato da laranja moro que é uma laranja vermelha italiana uhum. e tem uma ação de uh, conseguir fazer queimar principalmente gordura abdominal e até gordura no fígado, é As muito importante, vida, né? esteatose, é muito importante. Ela pega aquela gordurinha localizada e coloca na circulação para ser queimada de novo, tanto que Aham. é super benéfico para pessoas que têm colesterol, triglicerídeos, que são sucintas a, a desenvolver essas patologias, sim é muito bom. E quando você começa a tomar, como que ele chama? Morosil. Morosil. Morosil. Você começa a tomar, você começa a ver efeito em quanto tempo? Aí, ah, precisa de uns 30 dias para uhum. perceber. E essa medicação é diferença. pode tomar ó, durante o um período? Pode, uso contínuo. Tá vendo? É esse tipo de informação vocês não têm. Olha o que que tem dentro de uma farmácia de manipulação. Por isso que eu tô perguntando da medicação específica, porque às vezes a pessoa não tem essa orientação, não sabe que lá tem isso daí. Tem uma coisa muito importante que a gente começou a trabalhar recentemente e importante para pessoas que têm psoríase, hum, hum. que é um óleo com ação anti-inflamatória e cicatrizante. Até a Jéssica fez o trabalho de conclusão de curso dela é, com esse óleo, chamado óleo canabinoide. E apesar do nome, ele não, <risos> ele não tem... é derivado da cannabis, <risos> né, mas ele tem uma estrutura química parecida, então por isso que uhum. se chama assim. Mas ele é 100% natural também. Ele não é vioral, ele é somente usa o tópico, uh, que é uma pergunta que muitas é. pessoas fazem mas tem um, tá, tá tendo um resultado muito efetivo para pessoas que têm psoríase e a dermatite uhum. tópica ele tem uma ação cicatrizante poderosíssima que a psoríase é caracterizada pelas placas avermelhadas uhum. aquele grosseirão na pele ele reduz uma proporção de 95% essas placas é, as pessoas não têm essas informações sendo que é, a opção terapêutica é corticoide e corticoide não é bom ficar passando na pele é, sempre, porque afina muito a pele, vai provocar alterações que mais pra frente vão prejudicar. Então, é uma opção maravilhosa e é uma Bras... coisa assim que tem que ser e é brasileira. difundida. É, é brasileira. Nossa, da fora da brasileira. Eu, por isso que eu tinha essa vontade de trazer vocês aqui. Eu gosto do assunto porque as pessoas não têm essa informação a pessoa vai muito nessa farmácia convencional e sabendo que na farmácia de manipulação você encontra uma medicação preventiva que mais barato e você não vai ter efeito colateral tanto quanto de um Exato. remédio químico né e, e assim são foram três medicações que ela passou é, eu conhecia um né desse emagrecimento que eu já vi pessoas Morizinho. usar tem um efeito muito bom, tá? É, então eu estou aqui de testemunha falar que vale a pena a você conhecer uma farmácia de manipulação e conversar com tanto com as atendentes. Até, quer tirar uma dúvida maior farmacêutica? Tá no balcão, chama a Ana lá do fundo e vem conversar. <risos> eu né? aqui na matriz, a Jéssica na filial, ela é da filial lá na filial. Cidade, oh, na filial. A filial, <risos> que endereço que ela está? Ela está localizada na Rodobudão, número 1352, na Cidade Nova, ao lado da Em Total Modas. Uhum. E é do centro, é na rua? Santa Bárbara, 327, ao lado do cartório de nota. Vocês fazem a entrega, né? Sim, uhum. fazemos a entrega, sim. Santa Bárbara, Americana e todo o território nacional. Verdade. E eu Verdade. acho legal, porque eu faço uma indicação para minha mãe, deixo lá, pago... Vai entregar para minha mãe, que às é. vezes não tem tempo de levar no dia, né? E ela tem que tomar medicação, faz essa entrega aí. Então, tem essa facilidade também. É isso mesmo. É, Ana e Jéssica, vocês têm mais alguma coisa para falar da farmácia de manipulação? que ficou de, que você gostaria de estar tá passando? Ah, e tem um outro produto que é Eu muito interessante. Eu gosto disso. A gente devia ter falado mais sobre esse produto Que é o imunotf. Ele é um produto que aumenta a imunidade Começa a aumentar já em 24 horas a imunidade 24 horas? É, De fato. então assim, tem uma, uma importância muito grande né? Olha aí para essa situação da pandemia que passou e Nós não escapamos dela ainda, tá? É. Então o seu organismo que... tem que estar preparado Acho que essa pandemia veio para todo mundo ficar mais atento com a saúde, né? É, é se preocupar mais em se proteger, em se cuidar e o imuno é uma solução rápida. Vocês conseguiram uh -huh. escapar? Não. Sim. Eu é... também não La... tive, graças Eu tive. A... É... Eu Eu tive. Eu não mas tive. Mas é uma coisa assim que a gente não está livre, né? Mesmo tomando vacina. mesmo hoje é... ninguém está livre, não. É... tá morrendo gente ainda. É importante para os sintomas serem mais brandos. É, e a é gente conseguir passar sem muito sofrimento. Mas se você hum. tem uma imunidade fortalecida uhum. é muito Menos importante. os efeitos, menos é. o sofrimento. É. E essa medicação você toma também é, uso contínuo ou você toma um período para? Como que funciona? Você pode tomar um período, né? Num período mais crítico, por exemplo, no inverno. Pessoas com asma também se beneficiam muito, bronquite, qualquer problema como chama respiratório. Como essa medicação? Imunotf. Vocês que vão Sim. querer comprar, não vai lembrar o nome, imunotf, chega lá com a Jéssica, com a Ana, com as meninas, olha, eu quero medicação para aumentar a minha imunidade. Isso. Para ser orientada a sua medicação. Temos uma fórmula Até única. criança. Exato. Nós temos uma formulação única, que é o Imunoprotect. Exato. Você encontra na, na Terra que é uma associado, tem o Própolis, tem própolis o Imunotf, é uma fórmula completa. Muito bom. Ela devia ter falado mais de medicação específica, vocês falaram o efeito, o que, que faz, eu acho que, eu acho que ia ser até mais produtivo até, né? Mas eu queria saber sobre a farmácia, mas a gente pode estar tá conversando mais sobre medicamento específico. Um dia vocês voltam, traz nome de, sei lá, 20, 30 medicações, nós vamos falar desses, dessas medicação para as pessoas conhecer. Porque assim, olha, eu sempre peço para compartilhar. É, eu tenho meu Facebook, eu tenho a página Momento Saúde. É, nós temos aqui o SB que tem 40, 50 mil seguidores, eu acho, ou mais. 90, olha lá, falando 90 é. mil. Então muitas pessoas, é, por exemplo, tá vendo, não, às vezes não questiona. Mas está vendo, está entendendo o que a gente está passando. Mas tem muita medicação que vocês têm dentro da farmácia e, e as pessoas não têm conhecimento. É verdade. Tem muito, muito. Isso seria interessante um dia a gente fazer para a gente falar só sobre essas medicações. Eu, nada Sim. de químico. E deixa bom. eu perguntar uma curiosidade: existe médico que tem uma resistência com a farmácia de manipulação ou não? Antigamente tinha. É, tá diminuindo bastante. Diminuiu bastante, Diminuiu né? bastante, porque, assim, a gente faz também um trabalho de divulgação, né? Sim. Junto à classe prescritora, aos médicos, aos nutricionistas, aos, até veterinários também, os ortomoleculares também. Então, é, já diminuiu bastante essa resistência. Uhum, é por falta de informação tinho. mesmo, né? E a gente leva essa informação para mostrar todo o potencial que a farmácia de manipulação exatamente. tem. É, hoje, e como pode ajudar, né? Porque exatamente. às vezes o médico fica até é, sem opção muito de tratamento. De então é importante, né? A gente tem muita, muita coisa para somar. Tem. Eu, eu gosto disso, eu gosto de, de medicação, de produto natural, uhum. né? E eu acho que isso nós vamos ter que fazer. Pegar um dia, sei lá, se escolhe 30, 40 produtos, uma fala de um outro, fala de outro, para as pessoas conhecer o que nós temos aí é, para a prevenção da saúde. Sim, combinadíssimo. Combinado, combinado. E você, Jéssica? Você está lá numa farmácia, você está com quantos funcionários lá já? Ai, hoje nós somos em mais ou menos umas 30 pessoas. Não. Nas duas juntas. Nas, duas, Nas duas, duas juntas. Na Zona Leste, você tá você... zona leste nós, nós somos em três. Eu sou Isso. farmacêutica, responsável mais duas... e mais duas atendentes. Pessoal da Zona Leste aí, né? Que queira conhecer a farmácia e manipulação, procura pela Jéssica aí, ó. Serão muito bem-vindos. dúvidas. É Rua... É Rua do Algodão, 1352, Cidade tá Nova. Aí. Ana, obrigado. Obrigada, Obrigada, Carlinhos. E, Imagina, e já fica esse compromisso comigo. Vocês, um, a gente vai marcar aqui, sei lá, um mês, dois meses, vamos falar sobre a medicação específica que você tem. Tá tá bom? ótimo, combinado. Agradeço pelo, é, por ter aceitado o convite do Momento Saúde. Nossa, então, agradecemos muito o convite, é. viu? Adoramos. É. Né? <risos> fica aqui mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias de Santa Bárbara do Oeste.